Fala meus amigos que é com o Pedrão de Garagem, temos uma notícia muito legal para vocês. Hoje a gente vai ministrar um curso muito específico, saímos de São Paulo, pegamos voo diretamente de São Paulo para Bahia. Estamos em Feira de Santana e aqui vamos ministrar um curso muito especial, envolvendo a utilização do Matrice 210RTK com câmera termal e câmera Z30 com zoom para fazer as inspeções das suas linhas de transmissão. Hoje a utilização do drone na inspeção de linha de transmissão representa e otimiza muito os custos envolvendo a contratação de helicópteros e serviços de terceirizado na linha de inspeção. Meu nome é Marco tenho 36 anos, trabalho na subtransmissão, estou muito satisfeito aí com o curso da drone garagem, uma ferramenta a mais aí que veio para somar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para facilitar aí nossas expensões nas linhas de transmissões com filmagem aérea.